Bom, nós fizemos aqui um ato que foi para o lançamento do livro que é uma radiografia do golpe que a gente acabou de viver agora em 2016 e foi muito legal porque a gente viu vários lados e várias formas de abordar o, o as mulheres que estão obviamente se sentindo mega sacaneadas, porque todo mundo sabe que a Dilma, boa parte do discurso contra ela tinha uma origem misógina e preconceituosa mesmo, mas tem também os LGBTs, teve também a comunidade negra, teve a comunidade dos juristas, teve a Uni, teve os estudantes e tal, quer cada um do seu lado falando pô, como é que afinal de contas esse golpe vai negar e negar os direitos que nós temos e que nós conquistamos nos últimos 40 anos, nos últimos 14 anos. É, mas é, quando falo 40 anos, também não é tão despropositado, porque o que eles estão propondo, uma das coisas que eles estão propondo é acabar com a CLT, né? quer dizer, acabar com, com conquistas históricas dos trabalhadores. Então foi um ato muito importante para que todo mundo percebesse o quanto a gente pode perder. Dizer, é um golpe que não foi contra a presidente Dilma, é um, um golpe contra os direitos da maioria da população e é por causa disso que um monte de gente está defendendo a volta da presidente e a restituição da democracia e dos votos é, que afinal de contas a gente depositou nas urnas e que a gente quer ver fazer valer. É isso.